Olá, somos do Conexão Quântica. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Inscreva-se em nosso canal. Estamos preparando conteúdos imperdíveis. Hoje apresentaremos uma poderosa oração de prosperidade do Arcanjo Uriel. as células do meu corpo para que meu corpo oxidado e iluminado seja instrumento divino, fiel da minha alma, que todos que se aproximarem de mim sintam a força e o amor da minha aura. Eu desejo servir. Ensine-me a aquietar a minha mente, minhas emoções, Todas as minhas energias, que eu possa canalizar a energia cósmica para vertê-la nos meus irmãos que precisam de ajuda. Arcanjo Miguel, assim como Jesus se isolava para orar, que eu possa orar com silêncio e receber a força e o poder espiritual. Arcanjo Miguel, Dê-me a paz incomensurável e a compreensão de que sou encarregado de melhorar a minha vida e os meus assuntos. Que eu possa compreender que a provisão está no Deus, pois Deus é a fonte da prosperidade, e o homem, nascido a sua imagem e semelhança, é merecedor. Arcanjo Miguel Ajude-me a abrir as portas da abundância de bens materiais e espirituais, para me levar acima dos meus próprios temores e tornar-me um filho digno de um poderoso Pai que é nosso Deus. Arcanjo Miel, solicito a graça de solucionar imediatamente e completamente minha prosperidade para que eu possa ser o um instrumento divino, criador da abundância, um instrumento divino, propagador da prosperidade. Arcanjo Gabriel, solicito a graça de solucionar imediatamente e completamente a minha prosperidade, para que eu possa ser um instrumento divino, criador da abundância, um instrumento, um instrumento divino... divino propagador propagador da, prosperidade. da prosperidade. Arcanjo Miel... Solicita, solicita a graça de solucionar... solucionar completamente, completamente e imediatamente... A, a minha prosperidade. Para, Para que, eu que eu possa ser... Um instrumento divino, divino... Criador da abundância... Um instrumento divino... Propagador da prosperidade. Da prosperidade. Pelo amor do Mestre Jesus...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 Dê-me a paz incommensurável e a compreensão de que sou encarregado de melhorar minha vida e meus assuntos. Que eu possa compreender que a provisão está no nosso pois Deus é a fonte da prosperidade e o homem, nascido à Sua imagem e semelhança, é merecedor. Arcanjo Miguel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 Para que eu possa ser um instrumento divino, criador da abundância, um instrumento divino, propagador da prosperidade. Arcanjo Miel, solicito a graça do solucionar imediatamente e completamente a minha prosperidade, para que eu possa ser um instrumento divino, criador da abundância.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 Pelo amor, mestre Jesus, pelo amor, pelo amor do coração, meu meu pelo amor, Mestre Jesus e pelo amor que existe no meu coração, que o meu pedido, pedido seja concedido. Pelo, pelo amor do Mestre Jesus e pelo, pelo amor que existe no meu coração, que o meu pedido seja concedido. Pelo amor do Mestre Jesus e pelo amor que existe no meu coração, que o meu pedido seja concedido. Eterna gratidão.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 As emoções, todas as minhas energias, que eu que possa canalizar a energia cósmica para vertê-la nos meus irmãos que precisam de ajuda. Arcanjo assim como Jesus se isolava para orar, que eu possa orar no silêncio e receber a força e o poder espiritual. Arcanjo Biel, Dê-me a paz incomensurada e a compreensão de que sou encarregado de melhorar a minha vida e meus assuntos. Que eu possa compreender que a provisão está ao nosso dispor, pois Deus é a fonte da prosperidade e o homem, nascido à sua imagem e semelhança, é merecedor. Arcanjo Miguel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 Para que eu possa ser o instrumento divino, criador da abundância, abundância um instrumento divino, propagador da prosperidade. Arcanjo Miel, solicito a graça de solucionar imediatamente e completamente a minha prosperidade, para que eu possa ser um instrumento divino, criador da abundância, abundância um instrumento divino. divino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 as células do meu corpo, para que meu um corpo sadio e iluminado, seja um instrumento divino fiel da minha alma, que todos que se aproximaram de mim, sintam a força e o amor da minha alma, eu, eu desejo sempre. Ensine-me a treinar a minha mente, minhas, minhas emoções, todas as minhas, minhas energias, que eu minhas possa minhas canalizar a energia cósmica para vertê-la nos meus irmãos que minhas precisam minhas de ajuda. Arcanjo e ela, assim como Jesus a se solava para orar, que eu minhas posso minhas orar no silêncio e receber a força e o poder espiritual. A de dê-me a paz incomensurada e a minha apreensão de que sou encarregado de melhorar a minha vida e meus assuntos. Eu gosto a compreender que a minha visão estava no destino, pois Deus é a fonte da prosperidade, e o homem nascido à sua imagem e semelhança, é necessário.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 Um instrumento divino, propagador da prosperidade. Arcanjo Miel, solicita a graça de solucionar completamente e imediatamente a minha prosperidade. Para que eu possa ser instrumento divino, criador da abundância, um instrumento divino, propagador da prosperidade.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 Para que eu possa ser o instrumento divino, criador da abundância, um instrumento divino, propagador da prosperidade. Arcanjo fiel, solicito a graça solucionar imediatamente e completamente a minha prosperidade. Para que eu possa ser o instrumento divino, criador da abundância,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 um instrumento, um instrumento divino, propagador, propagador da prosperidade. Arcanjo Miguel, solicita a graça de solucionar completamente e imediatamente a minha prosperidade, para que eu possa ser instrumento, um instrumento divino, criador da abundância, um instrumento divino, propagador da, da prosperidade. prosperidade.